Intervenção federal caralho, já. Caralho, Cogos, mano. Aê! Caralho! Grava aí, tira o patrinho. Salve, patriotas. Opa! Estamos aqui com o Cogos, galera, na intervenção. Fala o seu nome aí, fala rua. seu nome aí. Kaique. Pessoal. Kaique tá aqui conosco. Ancap, é um né? Eu sou anarcocapitalista, Anarcocapitalista, anarco vamos. Intervenção federal? Já! Já! Anarcocapitalista patriota, conservador, cristão, tradicionalista, cristão. Cristão, da família. Não é bagunça, não. Sem dinheiro público aqui. Aqui todo mundo veio de graça. De graça? Eu vim de graça. E a campanha foi de graça ou não, Goku? A minha campanha não foi, né? Ué, que fiz fizesse? Foi de graça ou não foi, Goku? A minha campanha eu peguei o dinheiro do estado para usar contra os tiranos. Pegou dinheiro do estado ou não pegou, Goku? Peguei dinheiro do fundo eleitoral para usar contra os é tiranos, para não deixar os comunistas usarem. Mas perdeu, né? Hã? Não, pegou ganhei. Ganhei. Monstro. Ganhei, cara. Tem gente que fala que você é, que você é otário. Tem que Eu ganhei capital comer. político. Ganhou um capital 33 político? 33 mil votos. Usando o nosso dinheiro, né? Não. É isso, usando é o dinheiro que o Estado roubou de você, é isso, seu burro. Você é muito burro, é cara. Você é isso, Você é burro. Obrigado, Kogos. Você é burro. Cogos. Você é burro. Cogos. Você é burro. Você tá elétrico, Cogos. Você, Cogos. Tá você, eletro, você é burro. Cogos. Eu tenho uma coisa que você nunca vai ter. Uau. Caráter. Mas você eu tenho o dinheiro. outra coisa, eu usei o dinheiro que o Estado roubou de você, seu débil mental. Ah, eu sou um debilmental. mental o mental. usou o meu dinheiro. Eu usei o dinheiro que o Estado roubou de você, ô palhaço. Você usa meu pra dinheiro. combater esse sistema que continua roubando ah, você e vai entendi. roubar você cada vez mais. E só não vai roubar mais, porque, porque com medir. o capital político que eu ganhei nessas eleições, eu me elejo pra qualquer coisa que eu quiser ah. e vou combater esse sistema, quer você queira ou não, porque não é por você. É Se por fosse você. por você, eu deixava o comunismo tomar conta e enfiar uma trolha comunista vermelha no teu rabo. Mas não é por você, é por ele! É por aquela menininha, é por aquela família. Você é um palhaço, você é um paga de ditadura. Um moleque inconsequente. Sua daqui agora, infiltradozinho de merda. Some daqui. some daqui, some daqui, some daqui. Eu chamo a polícia. Eu chamo a polícia. Eu chamo a GCM aqui, porque você é infiltrado, comunistinha de merda. Vou chamar a GCM aqui, ó, oh, infiltrado aqui, ó, oh. petralha. Petralha infiltrado aqui, ó. Oh.